Bom, então, é, tá gravando, tá? Então, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um programa de mentorias, né, organizado aí pelos representantes é, é, dos, dos membros afiliados e afiliados da, da Academia Brasileira de Ciências e também coordenado aqui por mim. Então, hoje, no programa de mentorias, a gente vai ter né, aqui duas pessoas para apresentar, a Charlotte e a Mônica, eu já vou falar um pouquinho sobre elas, mas antes eu queria lembrar só um pouco sobre os objetivos do programa de mentorias. Os objetivos são contribuir para o progresso profissional dos membros e ex-membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências, também através do programa de mentorias a gente promove a discussão de diversos aspectos da vida científica com profissionais renomados, também encontramos aqui uma linguagem comum entre os pesquisadores que estão no começo e no meio de suas carreiras. E, além disso, também é muito importante para promover o aprimoramento da formação de pesquisadores para que eles se tornem futuras lideranças em sua área de pesquisa. Bom, então, eu queria só comentar um pouco né sobre os nossos planejamentos né, das próximas mentorias. A gente também já está trabalhando, inclusive, em maio. Então a gente já tem algumas planejadas, então a próxima, né, no, no dia 30 de abril, essa vai ser excepcionalmente às 9 horas da manhã, no horário de Brasília, a gente vai falar sobre oportunidades de financiamento e convênios entre Brasil e China. Tá? Então aqui a gente está terminando de confirmar alguns nomes, mas em breve vocês vão receber maiores informações sobre a programação e quem vai estar tá participando. Mas não percam, já anota na agenda, porque vai estar tá bem interessante também com várias oportunidades bem bem legais sobre as possibilidades de colaboração entre Brasil e China. Bom, também a gente vai ter no dia 28 de maio a Rosana Pinheiro Machado, da University of Bath, e ela vai falar sobre vaidades acadêmicas. Tá? Assim, Normalmente, só para lembrar, as nossas mentorias são sempre nas últimas sextas-feiras do mês, às duas e meia, com exceção né, dessa aqui de abril, e justamente por causa do fuso, vai ser às nove horas da manhã. Também a gente já tem planejado para o dia 25 de junho é, um, uma mentoria sobre Open Science e vamos ter a participação do Roberto Moraes Barros, da Unipesp, da Cláudia Figueiredo, da UFRJ e do Tiago Cunha, da USP. E caso vocês também tenham sugestão de temas, não esqueçam de enviar aí para o e-mail dos, dos representantes, dos afiliados, para que a gente possa organizar as mentorias com temas que vocês sugiram, que vocês têm ideias, tá? Então, não esqueçam aí de enviar as sugestões de vocês. Bom, e esse aqui, né, também vai ser as duas e meia, tá? Como todos os outros. Bom, e hoje, né, a nossa mentoria de hoje vai ser sobre financiamentos e convênios internacionais na Europa. E a gente vai ter aí o prazer, né, de ouvir essas duas grandes mulheres. Então, a Charlotte Gavitz, que representa aí a Euraxis da América Latina e Caribe, então, Vamos falar um pouquinho sobre a Charlotte. A Charlotte, ela é, ela é uma economista francesa especializada em desenvolvimento. Em 2013, Charlotte estabeleceu a rede Euraxis no Brasil. Em 2017, Euraxis Brasil foi transformada em Euraxis América Latina e Caribe. Euraxis é uma iniciativa da Comissão Europeia que promove desenvolvimento de carreira e mobilidade de pesquisadores. Então, muito obrigada, aí, Charlotte, por ter aceitado nosso convite. Também vamos ter hoje aqui a presença né, da, da professora Mônica Freitas para falar um pouco aí sobre a Fundação Alexander von Humboldt. E a Mônica Freitas ela é professora adjunta do, do Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi nomeada Ambassador Scientist no Brasil pela Fundação Alexander von Humboldt de 2014 a 2020. Em 2017, participou da Fundação da Rede Brasil-Alemanha internacionalização do ensino superior ela possui graduação em ciências biológicas modalidade médica pela UFRJ mestrado em química biológica pela UFRJ e doutorado em química biológica também pela UFRJ em 2008 foi premiada pela Alexander von Humboldt Foundation para o desenvolvimento do pós-doutorado na Alemanha que ocorreu no período de 2008 a 2010 durante o pós-doutorado atuou também como pesquisadora no Instituto de Leibniz em Berlim na Alemanha na área de ressonância magnética núcleo de sólido aplicado a biomoléculas. Atualmente desenvolve seus projetos de pesquisa de, do Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem, onde está localizado o Centro Nacional de Resonância Magnética Nuclear de Iris Jonas. Apresenta como linhas de pesquisa caracterização de estrutural de canais iônicos, fibras amiloides e desenvolvimento de plataformas vacinais baseadas na estrutura. Tem experiência na área de bioquímica e virologia, com ênfase em bioquímica dos microrganismos, biologia molecular e biologia estrutural. Muito obrigada também, Mônica, por ter aceitado o convite. Então, é um grande prazer para a gente poder contar aí com a presença de vocês e ouvir um pouco aí das oportunidades né, com relação a brasileiros é, na Europa, né, esses convênios e possibilidades. Então a gente vai começar escutando aí um pouquinho a Charlotte, eu vou aqui parar de compartilhar. Então, eu passo a palavra para Charlotte Gravesis e aí, depois da Charlotte, a gente passa a palavra para Mônica e, ao final, eu vou abrir todos os microfones, vídeos, para que a gente tenha uma sessão de perguntas e, e conversa. Muito obrigada. Muito obrigada, Jaqueline pela introdução e pelo convite também. O objetivo da minha apresentação é mostrar as novidades que que traz o, o novo programa de fomento da Comissão Europeia chamado Horizonte Europa, lembrar quais são os principais fomentos para financiar a mobilidade de pesquisadores e a colaboração científica com europeus, e também mostrar quais eu acho mais relevantes para vocês como membros afiliados eh, da ABC, que eu eh, sei que são pesquisadores já experientes e muitas vezes trabalhando com com vagas de professores nas universidades brasileiras então eh, vocês devem ter já ouvido falar do horizonte a, a minha apresentação então eu vou falar primeiro dos fomentos as ações Maris Kladowski e o Conselho Europeu de Pesquisa e depois eu orar para mostrar o que podemos fazer para ajudar vocês eh, o Programa de Fomento da Comissão Europeia chama Horizonte Europa. Ele entrou em vigor esse ano, agora em 2021. Até então, eh, o programa era chamado Horizonte 2020. Ele tem uma duração de sete anos e o orçamento agora do Horizonte Europa é noventa, mais de 95 bilhões de euros. Isso faz com que seja o maior eh, programa de fomento do mundo. Nisso, tem que somar também todo eh, o esforço feito por ca cada país membro e países associados ao Horizonte Europa para financiar a, a pesquisa e a inovação nacionalmente, certo? Horizonte Europa é o um programa europeu, da Comissão Europeia. Ele é acessível a pesquisadores do mundo todo e se organiza em três pilares principais. O primeiro pilar chama de excelência científica e é sobre o qual nós vamos focar hoje, porque nele se ficam o, as do, os dois programas principais de financiamento dos pesquisadores individuais, que são as ações Marie Skłodowska curie e o Conselho Europeu de Pesquisa. O programa Horizonte Europa funciona com base em chamadas, chamadas internacionais, as quais eh, devem ser submetidas propostas realizadas em consórcios. Ou seja, vocês, pesquisadores brasileiros e instituições brasileiras, vocês têm que se juntar a parceiros europeus e do mundo todo para submeter uma proposta às chamadas do Horizonte Europa, as quais devem começar a serem publicadas, eh, esperamos no fim do mês de maio desse ano. No caso do primeiro pilar, eu vou especificar um pouco mais em detalhe. É importante dizer que o Horizonte Europa é aberto à participação, não só de, de instituições acadêmicas, como também instituições eh, do setor privado por, eh, de, e do terceiro setor, como governos, museus, ONGs, etc., Bem, eu vou apresentar um pouco mais em detalhe as ações de Marie Sklodowska Curie, que são uma referência em pesquisa e treinamento. O programa Marie Sklodowska Curie, que eu vou também chamar de Marie Curie ou de MSCA, é tudo a mesma coisa, esse programa tem um orçamento de quase 7 bilhões de euros para o período de sete anos de 2021 a 2027. O objetivo é não só formar uma nova geração de pesquisadores, como também é, ter uma influência no, nas instituições de pesquisa e, e, e, e, na, e na carreira dos pesquisadores. E eu vou mostrar como isso funciona. As ações Maris Clodowska oferecem oportunidades atrativas, excelentes condições de, de, de trabalho para os pesquisadores, mas também os técnicos de pesquisa e inovação de qualquer nacionalidade, e vamos ver que isso tem ofertas para todos, todas as etapas da carreira dos pesquisadores. Vocês devem ter ouvido falar do, do programa Maris Skłodowska Curie até então, no âmbito do Horizonte 2020. No âmbito do Horizonte Europa não tem grandes mudanças, apenas simplificações, e alguns critérios que foram modificados e que eu vou explicar eh, a seguir. Os nomes eh, são um pouco mais lógicos. Agora, eh, vocês estão vendo na parte esquerda da sua tela, em, na, no quadro rosa. Eh, existem cinco ações principais. Eh, MSE, doctoral networks, para, para financiar eh, formação doutoral e do, doutorando pro, do lado do pesquisador individual. É, bolsas pós-doutorais, também financia i intercâmbio de pessoal, e as duas é, últimas ações não são tão relevantes para vocês, eu não vou entrar em detalhe. Eu vou explicar o que que tem para vocês, pesquisadores brasileiros. Eu sei que vocês já são pesquisadores experientes, e por isso, essas primeiras ações não são tão relevantes. No entanto, vocês provavelmente... É, enquadram estudante de doutorado, eu esqueci a palavra, mas vocês supervisam pesquisadores, então pode ser relevante para os seus colegas e seus alunos. É importante saber que pesquisadores brasileiros ou sediados no Brasil podem realizar um doutoramento na Europa, financiado pelo programa Maris Skłodowska Curie. As vagas são publicadas no portal Eoraxis, que eu vou mostrar a seguir. Então, se os alunos que querem fazer um doutorado em várias, qualquer área que seja, podem buscar as vagas oferecidas no portal Euraxis. Os doutorados que eles vão encontrar aí são doutorados eh, super bons, nos quais eles vão assinar um contrato de trabalho e vão realizar muitas vezes seus doutorados eh, não só numa instituição como no conjunto de instituição. Além do doutoramento, podem realizar um postdoc financiado por, pelas ações Marie Skłodowska-Curie. Isso vocês talvez alguns de vocês já tenham feito, inclusive até agora chamava individual fellowship. Agora, para razões de clareza, chama postdoctoral fellowship. A ideia é a mesma: pesquisadores do mundo todo submetem uma can candidatura, um projeto de pesquisa da sua escolha junto com uma instituição de acolhimento na Europa. Essa pesquisa é feita na Europa. Quem pode submeter são os pesquisadores que já têm doutorado e no máximo oito anos de experiência após a data de, de, de, de que obtiveram o seu doutorado. Isso é uma novidade. Devido ao alto volume de candidatura, a Comissão Europeia teve que colocar um limite de experiência para essa, essas bolsas de pós-doc. Existe uma regra de mobilidade muito importante nas ações de Maris klodowska que diz que, que os pesquisadores não podem realizar, seja seu doutorado ou seu pós-doutorado, num país onde tenham residido, trabalhado mais de um ano nos últimos três anos. Isso é importante levar em consideração. As chamadas para postdocs são anuais e então os pesquisadores individuais submetem suas candidaturas eh, de maneira autônoma, certo? E esse ano não devem abrir em abril, como é sempre o caso, deve abrir em maio e a data de fechamento será em setembro. Ou seja, se vocês têm interesse ou se seus seus alunos têm interesse, eu sugiro que já começam a se familiarizar com essa oportunidade e eu coloquei ali, aqui um link com todas as informações do ano passado, sendo que, obviamente, alguns critérios mudaram, mas eh, fundamentalmente a, a ideia continua sendo a mesma, são financiados por projetos de pesquisa eh, e de formação dos pesquisadores. Então, duas modalidades para esse esse essas bolsas pós doutorais o, A primeira chama European Fellowship, a ideia é quem está, por exemplo, no Brasil e quer fazer um pós-doc na Europa, ou quer, quem está já na Europa e quer realizar um pós em outro país europeu. E eh, pesquisadores individual vão submeter sua candidatura de maneira autônoma, podem ser financiados projetos de até dois anos, e a novidade é que, que quem realizar o seu pós no setor acadêmico pode ainda incluir no final seis meses adicionais para trabalhar no setor não acadêmico porque a ideia é sempre preparar os pesquisadores a, a aumentar um pouco suas empregabilidade. Vocês, maior parte de vocês trabalham nas instituições de ensino é brasileiras nas universidades mas não tem vaga para todos os doutores que são formados hoje ficarem na academia então tendo uma exposição no setor privado vocês vão desenvolver habilidades que são necessárias para criar os seus empregos do futuro criar startup trabalhar no setor privado e isso é um pouco o objetivo desse dessa bolsa importante para vocês e aí eu insisto Existe também a possibilidade de vocês trazerem eh, pesquisadores que hoje estão na Europa para o Brasil, para trabalhar nos seus laboratórios, graças a, a esse, essa bolsa de postdoc. Os pesquisadores são pesquisadores europeus ou residentes de longa duração na Europa que querem realizar uma fase de mobilidade fora da Europa. Eles viriam para o Brasil trabalhar até dois anos e depois tem que voltar para a Europa no mínimo um ano isso é uma excelente oportunidade porque a mobilidade não é só vocês irem para a Europa obviamente a mobilidade é vocês trazerem pesquisadores visitantes para suas instituições onde eles não só vão trabalhar como vocês como eles vão capacitar seus doutorandos seus pós-doutorandos então é, é muito importante vocês olharem para essa oportunidade com carinho porque é, é, eu acho altamente relevante e de novo e sem custo para vocês uma maneira de vocês é, beneficiarem dessa oportunidade é manifestar o seu interesse o interesse do seu laboratório em é, acolher esses esses pesquisadores visitantes e eu vou mostrar a seguir como vocês podem fazer isso no portal Euraxis bem agora mostrar um pouco para instituições vocês, os seus laboratórios, como diz a primeira a primeira linha, né? vocês podem receber gratuitamente um pesquisador sediado na Europa, isso é o pós-doutoral fellowship que eu acabei de, de explicar. Mas vocês também podem participar de uma rede inovadora de formação, isso quer dizer, vocês se juntarem, seus laboratórios é, trabalharem com seus colaboradores europeus, para oferecer uma formação doutoral. E aí vocês vão poder recrutar no mínimo um doutorando, ou uma doutoranda, que vai ser financiada pela Comissão Europeia, e, e, e a ideia é que esses doutorando realizam uma formação bem completa, porque eles vão ela vai ser oferecida por um conjunto de instituições complementares. E, finalmente, o a última linha desse meu slide é chama dos projetos, da linha de fomento do programa Marie Curie, que, que chama Staff Exchange até agora chamava RISE, e isso, os brasileiros são muito bons em participar nisso, vocês, o Brasil é o país, se eu não me engano, que tem eh, a, a participação maior na América Latina, ou a segunda maior na América Latina, e são projetos de, de pesquisa e inovação realizada através da mobilidade de pesquisadores, ou seja, vocês realizam temporadas curtas, de 1 a 12 meses, nas instituições dos seus parceiros, e vocês recebem eles para trabalhar no mesmo objeto de pesquisa durante um tempo curto. Então, agora passou a chamar staff exchange. No caso do da formação doutoral e do intercâmbio de pessoal, as instituições brasileiras devem trazer o seu fomento não são automaticamente elegíveis ao fomento da Comissão Europeia existem mecanismos já estabelecidos para vocês encontrarem esse cofomento, ou por parte da Fundação de Amparo de Pesquisa do seu estado ou por parte do CNPq ou também da Finep que assinaram acordos e da e da Finep isso, que assinaram acordos com a Comissão Europeia depois, se vocês quiserem mais informações, vocês podem entrar em contato e eu vou, eu posso detalhar um pouco mais isso para vocês. Então, é, a, as oportunidades do, do das ações Maris risk reduction são realmente muito boas para vocês, porque é, é a ação do horizonte 2020 até agora. Que, que tinha mais participação internacional. E é um pouco a porta de entrada para outras chamadas do, Horizon, do Programa Horizonte Europa, eh, os quais vocês podem submeter candidaturas. Na apresentação que vocês vão receber nos meus slides, eu coloquei ali, a, as datas previstas das próximas chamadas e também o eh, ponto de contato. Existe alguém no Brasil, no CONFAP, que pode ajudar vocês com as suas candidaturas, seu interesse entender melhor como vocês podem se beneficiar. Agora, o Conselho... É, continuando, o, os outros fomentos que são relevantes para vocês são aqueles do Conselho Europeu de Pesquisa, o European Research Council, que é o órgão de fomento mais recente da Comissão Europeia, que tem uns 10 anos e que financia pesquisa é, de, de ponta, pesquisa de fronteira em instituições europeias. É, existem três tipos de, de fomento individuais, que são na primeira linha, starting, consolidator, advanced grants, que são bolsas, entre aspas, não são fomento de, de longo prazo para seus projetos, de no mínimo, é, quer dizer, de um milhão e meio de euros para cinco anos no caso do starting, 2 milhões para Consolidator e 2,5 milhões e meio para Advanced. Nisso, se vocês decidem mudar para a Europa, de um país fora da Europa, para realizar essa bonus, essas esses projetos de pesquisa financiado pelo IRC, tem um fomento adicional de até 1 milhão de euro para vocês montarem seus laboratórios. Então... Essa, essas pesquisas são realizadas em instituições europeias, de novo, pública, privada, acadêmicas ou não, é, sendo que vocês não têm que mudar para sempre para a Europa, vocês têm que dedicar um, um tempo de, no máximo, 50% do seu tempo de trabalho ao projeto financiado pelo IRC. Então, existe ainda essa possibilidade de vocês é, continuarem no Brasil e, e vocês mesmo assim, tendo uma bolsa dessa para realizar a parte do seu trabalho na Europa. Eu queria é, atrair seu, aten seu sua atenção, é, chamar sua atenção <risos> para as bolsas Synergy, é, que são bolsas para grupos de pesquisadores, de dois a quatro pesquisadores individuais que se juntam, que são complementares para... É, realizar um projeto de pesquisa que desafia realmente o, o, o conhecimento atual. É, e, e, e, obviamente, tem que fazer sentido que vocês não poderiam realizar esse projeto de pesquisa se vocês trabalhassem de maneira individual. No caso, um desses até quatro pesquisadores individuais pode ficar sediado fora da Europa. Então, se fizer sentido para o projeto, vocês podem ser totalmente financiado pelo IACI, ficando nos seus laboratórios brasileiros. Até hoje na América Latina só tem um exemplo, em é um, é um projeto de astrofísica, um, um dos pesquisadores individuais tem sede no Chile. E aí o orçamento é ainda maior, é de até 10 milhões de euros para até seis anos. Bom, mas existem ainda outras possibilidades pelo IRC. É, com essas, essa verba, o que que os PIs fazem? Eles montam suas equipes, eles recrutam pós-doc, doutorando, pesquisadores, colaboradores, mas também staff, para trabalhar com eles. Essas vagas são publicadas no portal é, da Euraccess, que eu vou mostrar a seguir. Isso é uma super oportunidade para vocês se familiarizarem com o IACI. Às vezes a gente fica um pouco preocupado, ah, eu não vou me candidatar por uma bolsa de excelência dessas, eu não sei nem como funciona. Então, começa entrando no equipe e vão se familiarizar com, com o, o funcionamento do IACI. E, finalmente, uma oportunidade especial para vocês brasileiros, que é a de realizar uma mobilidade pós-doutoral curta de seis a 12 meses, ou de uma vez, ou em, em várias estadias de um mês, é, por exemplo, dentro dos equipes financiados pelo IRC. E a chamada está aberta agora pelo CONFAP e pelo CNPq até 14 de maio. Eu realmente é, sugiro vocês darem uma olhada, não só para vocês, como seus colegas, porque a taxa de sucesso é muito alta. Os pesquisadores financiados pelo IRC disseram, sim, eu topo receber pesquisador brasileiro que trabalha na minha área, e, e depois vocês têm que acordar com eles o que vocês fariam, quem financiou o que, etc., sendo que o Confab e o Fábio, sempre que vão financiar a, a sua passagem de avião, etc., etc. E, mais uma vez, é uma maneira boa não só de trabalhar com os melhores pesquisadores que temos na Europa, como vocês se familiarizarem de novo com o IACI. Bem, no, no meu documento, de novo, vocês vão ter alguns pontos de contato de referência para vocês é, procurarem mais informações e o ponto, o contato do professor Moacir Martucci da USP, que é ponto focal do na no Brasil. Eu não sei exatamente que horas eu comecei, eu acredito que eu tenho ainda no mínimo cinco minutos, então eu vou apresentar a Euraxis, que essa é a iniciativa que eu represento no Brasil e na América Latina, e que ajuda pesquisadores nos seus projetos de mobilidade. Então, é uma iniciativa que foi criada pela Comissão Europeia para facilitar essa mobilidade dos cérebros, não só entre países europeus, como entre países não europeus, no nosso caso América Latina e a Europa. Quando falo de Europa, eu falo de um conjunto de 27 países, sempre, né, os, os países eh, da, da União Europeia, o Reino Unido e os países associados ao programa Horizonte Europa, que são, por exemplo, Israel, Noruega, Suíça, eh, alguns dos países mais inovadores e mais desenvolvidos em termos de pesquisa e inovação. Bem, que vocês fornece, não financia só a mobilidade, quem financia a Comissão Europeia, vimos agora o Horizonte Europa, o que nós fazemos é fornecer informação e serviço para ajudá-los a viabilizar os seus projetos de mobilidade. Para fazer isso, temos um portal com cinco e, e, e, eixos de atuação principal. Primeira coisa que vocês vão precisar para realizar uma mobilidade é ou trabalho ou uma bolsa. Por isso, o, o nosso primeiro pilar chama Your Access Jobs. Nele, vocês vão encontrar oportunidades de carreira. Por exemplo, trabalho, é, desculpa, trabalho, é, vagas de trabalho oferecidas por instituições que recrutam pesquisadores. E essas vagas são principalmente na Europa, mas não só. Inclusive, é uma oportunidade para vocês, se vocês quiserem recrutar pesquisadores internacionais, vocês podem publicar suas vagas no portal Your Access Jobs. Isso é gratuito. Aumenta muitíssimo a, a, a visibilidade das suas, das suas vagas e das suas instituições. E nesse portal Your Access Jobs, vocês vão encontrar também ofertas de acolhimento por instituições que recebem pesquisadores visitantes, por exemplo, no âmbito das bolsas pós-doutorais do Maris Skłodowska Curie. E vocês, se vocês quiserem atrair esses pesquisadores visitantes, vocês também publica podem publicar suas manifestações de interesse. Depois entram em contato e eu explico como fazer isso. Bem, o segundo eixo de atuação chama Career Development é um módulo para vocês encontrarem testes para saber quais são as suas habilidades, por exemplo, querem sair da academia e ir para o setor privado, é, será que vocês estão preparados? Então testar um pouco e encontrar módulos de formação gratuitos e online para vocês desenvolverem ainda mais. Youraxis partnering, como o nome indica, para encontrar parceiros. Isso é super importante para vocês colaborarem com pesquisadores europeus e com instituições. Aqui eu mostrei para vocês como vocês podem é buscar instituições e pesquisadores que têm interesse em colaborar com outros, inclusive para submeter uma proposta ao Horizonte Europa. É uma maneira de vocês encontrarem parceiros, mas é uma maneira também de vocês serem encontrados por potenciais parceiros. Então, se vocês publicam, é, vocês fazem um cadastro no site da Euraxis gratuitamente, vocês manifestam seu interesse em trabalhar com, com europeus. E aí entra no mapa da pesquisa Europa com, europeia com mais facilidade. Finalmente, Euraxis Information and Assistance é, é uma rede dos meus colegas na Europa que ajudam vocês nas questões práticas antes de mudar para a Europa para realizar uma temporada é, curta, longa, o que seja. Então, qual é o, vi, a, a vista que, o, vi, o visto que vocês precisam? como funciona a escola para os seus filhos, como alugar um apartamento, em cada um desses 42 países que a Euraxis cobre. Finalmente, Euraxis Worldwide, o braço internacional, somos nós na América Latina, e estou terminando, é, que ajudamos vocês a encontrarem seu caminho para realizar uma mobilidade na Europa. Eu sugiro que vocês façam o um cadastro no portal Euraxis aqui, e... É, gratuito, vocês vão poder publicar seus currículos, criar alerta quando tem uma vaga de trabalho que bate com seu perfil, também encontrar parceiros e muito mais. Isso é o portal da Euraxess no Brasil, onde publicamos todas essas informações que são relevantes para vocês, financiamentos, quem financia, mobilidade, a colaboração, mas também exemplos de pesquisadores brasileiros que conseguiram também, que estão na Europa, etc. Para resumir, eu acho que seria mais fácil dizer, um, que o Euraxis é um pouco o posto, da, o posto Ipiranga da, da, da pesquisa na Europa, estamos aqui para ajudá-los em todos os aspectos que eu mencionei rapidamente e que com certeza vocês terão dúvidas e que poderei responder no final da, dessa apresentação. Deixo aqui os nossos contatos, e-mail, mídias sociais, se vocês quiserem não perder nenhuma das oportunidades que identificamos, podem assinar na nossa mailing list. E ficaremos felizes em ajudar, então não hesitem em entrar em contato. Muito obrigada, Charlotte, pela excelente é, apresentação. Com certeza, acho que muitas pessoas aqui devem estar bem motivadas. E aí, pessoal, no final, depois que a gente terminar todas as duas apresentações, Vamos ter uma, uma sessão de perguntas, tá? para que todo mundo possa fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, aproveitar aí, né, que a gente está com a presença tanto da Charlotte quanto da Mônica. Então agora eu passo a palavra para a professora Mônica Freitas, que vai falar um pouco aí sobre a Fundação Alexandre von Humboldt. Mônica, com você. Bom, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho, apresentando os programas da Fundação Alexander von Humboldt para todos vocês. É, como a Jaqueline mencionou, eu fui embaixadora científica de 2014 a 2020 e é, eu continuo né, tentando é, apresentar os programas da Fundação porque eu vejo isso como algo bastante importante, né, mostrar efetivamente as oportunidades que vocês é, podem aproveitar, né, para ir para a Alemanha fazer o pós de vocês. Então, para mim, é sempre uma grande satisfação a família Alexander von Humboldt sempre nos recebe de braços abertos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses auxílios, né. Então, a Fundação Alexander von Humboldt, ela preza, né, pelas características do próprio Alexander von Humboldt, né, onde a rede é, de comunicação né, entre os pesquisadores, uma rede científica de excelência, né, ela é priorizada. Então, você ter aí um como um, a pessoa, né, que é deu início, né, esse é, essa fundação, né, leva o nome do Alexander von Humboldt, né, que era uma pessoa, um descobridor, que na realidade sempre um cosmopolita e que sempre é, prezava pela a qualidade é, acadêmica científica, né? E hoje em dia a gente vê, é, eu vejo sempre quando eu vou para a Alemanha e converso com várias pessoas o, o a excelência, né? E o reconhecimento ao redor do mundo da Fundação Alexander von Humboldt, né? Então, é, basicamente o que a gente vai ter, eu vou mostrar para vocês algumas características que a, a fundação ela preza durante o processo né, de seleção dos é, candidatos à bolsa de pós-doc, e vocês vão ver que é, é muito importante que, desde o princípio, já tenha a preocupação né, de uma preparação ao longo de toda a carreira científica para poder efetivamente aplicar né, para esses auxílios de excelência. Então, é, os princípios da Fundação é, Alexander von Humboldt, né, ela preza é, principalmente... Né, pela excelência acadêmica, né? Então, é, não é o projeto, né? Como a gente tem em outras agências de fomentos, por exemplo, na Alemanha que preza pelo projeto, a Fundação Alexander von Humboldt, ela vai prezar pela excelência acadêmica, né? Não existem cotas, então, é, pesquisadores, né? Pessoas que queiram apl apl aplicar para a Fundação Alexander von Humboldt de qualquer área, né, de qualquer disciplina, pode aplicar, porque não existem cotas, não existem cotas para países e também não existem cotas para as áreas. Né? Então, é uma, é uma única é, via né, de aplicação. É, como eu mencionei anteriormente, a fundação ela suporta, né, ela dá um suporte a pessoas, né, não aos projetos. Então, obviamente, quando você aplica para a fundação, você tem que aplicar um projeto de pesquisa mas o que ela vai utilizar como principal critério vai ser justamente a excelência acadêmica. Os pesquisadores que estiverem aplicando para a Fundação Alex von Humboldt, eles é, podem escolher livremente é, o laboratório onde eles irão trabalhar, é, com quem eles irão trabalhar e qual projeto, né, é, efetivamente, que eles irão desenvolver durante o período na Alemanha. Então, eles têm livre escolha, né? Do, do tópico da área em que eles irão trabalhar na Alemanha. Tá? Uma coisa que eu considero bastante importante, que desde a época que eu estive na Alemanha, né, com a bolsa da Fundação Alexander von Humboldt, é, eu lembro a preocupação que eles tinham em relação às mulheres, né, é, na ciência, as mulheres aplicando para as bolsas da Fundação Alexander von Humboldt, eles pesam muito por essa igualdade de oportunidades. né. Então, é, a mulher, quando ela teve filho ou que ela tenha filho durante o período em que ela está é, recebendo a bolsa, existem vários, é, várias situações, várias condições em que a Fundação ela auxilia essa é, mulher para que ela não abandone, ela não desista, né? Então, acho que isso é muito interessante da Fundação Alexander von Humboldt porque ela dá total suporte para que as igualdades, né, sejam realmente é, reais entre homens e mulheres, né. Então existem, por exemplo, oportunidades, né, de extensão, por exemplo, de prazo, interrupção, né, e uma liberação para cuidar do filho. Então vale a pena, se você tem o um interesse, se você se enquadra nessa situação, entrar em contato depois no final da apresentação e vou mostrar o, o link da Fundação Alex Donelson Humboldt. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem Poderão entrar em contato, né? Eu não sou parte do staff da Fundação Alexander von Humboldt, então é, perguntas provavelmente que vocês tiverem é muito específicas, existem setores específicos dentro da Fundação Alexander von Humboldt que eu posso direcionar vocês, né, para que vocês possam é, fazer a pergunta diretamente para a Fundação Alexander von Humboldt. Bom, é. Quais seriam essas oportunidades, né? Quais seriam os programas é, que a Fundação Alexander von Humboldt ela é, disponibiliza para brasileiros, né? Então aqui a gente pode ver é, seriam programas, né, para nós que estamos fora da Alemanha e aqui nós temos também programas que são para alemães que queiram, por exemplo, vir para o Brasil. Então nós temos algumas categorias, né? Então não existe limite de idade. Tá? Então pessoas de qualquer idade pode é, poderão aplicar. O limite ele está relativo ao tempo de que você completou o seu doutorado. Tá? Então se você completou o seu doutorado até quatro anos, você pode aplicar para alguns tipos de bolsas, como por exemplo o Humboldt Research Fellowship ou para George Foster Research Fellowship. Eu vou falar um pouquinho desses dois, né? Então o Humboldt Research Fellowship é, você pode aplicar diretamente na página da Fundação Alexander von Humboldt, assim como o George Foster. Só que George Foster é mais para países em desenvolvimento, né? e você tem as mesmas possibilidades, depois que eu vou mostrar como alumnai de receber, continuar recebendo alguns auxílios da Fundação, porque uma vez que você... É, é, contemplado com algum auxílio da Fundação Alexander von Humboldt, isso é para a vida toda, então, uma vez que você é humboldtiana, a gente tem um lema, né? Você é sempre um humboldtiano, tá certo? E existem também é, oportunidades para aqueles que é, completaram o doutorado até 12 anos, né? Então, se você completou o doutorado até 12 anos, você também pode aplicar, eu vou mostrar, é, entra numa outra categoria, obviamente, são algumas outras exigências, né? em termos é, da sua experiência é, profissional, e também temos alguns outros é, que são premiações né, da, da Fundação Alexander von Humboldt, como, por exemplo, o Max Planck, Humboldt Research Award e o Friedrich Wilhelm Besser uh, Research Awards, também, né, para pesquisadores com até 18 anos, né, depois de terem completado o doutorado. Tá certo? E tem, claro, alguns, algumas premiações internacionais é, de grande excelência, né? que é o, Research, é o Humboldt Research Award, George Foster Research Award, e temos outros também, né? onde é, você precisa ter uma nomeação para poder ser contemplado é, com esses auxílios. Né? E caso você já tenha recebido, isso também é um ponto bem legal, caso você tenha recebido algum auxílio da Fundação Alexander von Humboldt, você também pode receber um alemão no seu laboratório. Então, ele pode aplicar, por exemplo, esse FIDOLINA Research Fellowship e a Fundação Alexander von Humboldt, ela paga, então, esse é, postdoc para ficar no seu laboratório durante o período é, que ele aplicar, né, é, durante a, o momento lá que ele for aplicar para a fundação. Tá certo? Eu já tive a oportunidade de receber no meu laboratório um pesquisador alemão, né, numa área que é super é, específica, né, ressonância magnética e estado sódio, que tem poucas pessoas no mundo executando. E ele recebeu durante dois anos e é um, um auxílio maravilhoso, então dá para ele viver perfeitamente no Brasil. Né, e é, ele ficou super feliz, então eu acho que é uma excelente oportunidade. Tá certo. Aqui era só uma animação, né? E daí entra a questão, né, do, do CAPES Humbert Research Fellowship Program, né? Então, é no momento, as aplicações, é, a Fundação me passou esse slide, né, essa apresentação, e ela colocou até um destaque aqui embaixo, né? Que no momento, as aplicações é, conjuntas, né, com a CAPES Humboldt não estão acontecendo, mas eu, é, eu conversei com eles recentemente, eles estão que a Fundação me falou que eles estão é, conversando e que em breve vocês terão aí notícias, né, sobre as aplicações, tá? Mas para vocês esperarem um pouquinho mais, né, porque eles ainda estão ajustando todas as é, conversas, né? Então, é, o, como que seria, né? Então, é, essas aplicações conjuntas, né, é, da Fundação Alexander de Moraes ela era ela tinha duas é, formas de aplicações né então um para pesquisadores com até é, quatro anos de defesa de doutorado e para pesquisadores com até 12 anos de defesa de doutorado quando eu apliquei não existia essa aplicação conjunta capes humboldt então eu apliquei da forma que atualmente vocês poderão aplicar tá que é diretamente para a fundação alexander von humboldt é, é, funciona perfeitamente, é, é tudo é bem parecido. Então, vocês podem aplicar aqui, não tem problema nenhum. Entra no website da Fundação, tem todas as informações. Então, é, o, o prazo né, de desenvolvimento do, do período na Alemanha para o pesquisador né, pós-doc seria de 6 a 24 meses, enquanto que para o pesquisador experiente seriam de 6 a 18 meses por esse modelo CAPS-RUMBUT, né? sendo que poderiam dividir em três é, idas para a Alemanha. Então, isso era, era muito bom é, quando nós tínhamos esse assim, é, acordo, porque justamente muitas vezes os pesquisadores, eu ouvi muito de professores é, no Brasil que às vezes era difícil conseguir um afastamento para ficar por é, 18 meses direto né, do, do, da universidade, mas quando eles é, tinha a oportunidade de ficar seis meses, voltar e ir por mais seis meses e ficar em intervalos fazendo isso ficava muito mais fácil. Então eu considero é, uma solução muito interessante para os pesquisadores no Brasil. E os valores eles são muito bons, né? Então assim a minha experiência é que com esses valores de auxílio vocês conseguem viver super bem na Alemanha, né? Claro que tem alguns Algumas cidades que o custo de vida é um pouco mais alto, mas ainda assim dá para viver é muito bem. Eu conversei com vários nubotianos é, de várias é, cidades na Alemanha. Então, em 2019, né, antes da pandemia, nós tivemos uma reunião anual e eu tive a oportunidade de conhecer vários nubotianos que, inclusive, estavam presentes quando eu fiz uma apresentação sobre a Fundação Alexander von Humboldt e depois lá nós nos encontramos eles falaram ah a sua palestra e daí foi super legal assim é, saber como é que eles estavam é, é, vivendo né na Alemanha e se realmente como é que estava sendo a adaptação tá certo então aqui é, eu gostaria de destacar agora é, alguns é, benefícios né que a Fundação Alexander von Humboldt lá proporciona ao, ao a pessoa que recebeu o auxílio, né? Então você tem o valor mensal que a fundação ela te oferece, né, que é o suficiente para você viver super bem. Você tem esse travel and sun, que é justamente um dinheiro que eu considero muito interessante, muito importante, porque quando você chega na Alemanha, muitas vezes você tem que alugar um apartamento e às vezes você tem que dar um dinheiro, né, para garantir, né? É igual aconteceu comigo, eu precisei dar um dinheiro a mais porque eu lembro que eu fiquei eu fui para Berlim e eu fiquei numa eu fiquei em Pankow que é uma região que fica no norte de Berlim e a dona do apartamento ela queria porque ela falou assim ah você é brasileira provavelmente você vai gastar muito dinheiro com aquecimento então a gente pode já incluir um valor extra né do aquecimento e se você não gastar você pode devolver né é, eu te devolvo, né? Então, eu tive que pagar um pouco a mais por causa disso, e depois, quando veio a conta, né, a ela devolveu o dinheiro. Então, eu acho que é legal vocês terem esse travel-upção, porque ele ajuda bastante no aluguel, em algumas coisas, quando, quando vocês chegam, né, na Alemanha. Um outro, ah, uma outra, um outro benefício que eu considero muito importante é o curso de línguas. Né? Então, é claro, quando eu fui para a Alemanha, eu acho que também ir para a Alemanha é algo que sempre as pessoas pensam, poxa, mas eu vou ter que aprender a falar alemão, né? eu não precisei em nenhum momento do, do período que eu fiquei na Alemanha e ainda é, costumo ir com uma certa frequência para a Alemanha, eu não tenho a necessidade de falar alemão, né? então o Instituto de Pesquisa, todas as pessoas falam inglês, então é dentro, é, executando meu trabalho, eu nunca precisei usar o alemão obviamente se eu estou no país é, cuja língua é alemão né eu vou tentar aprender o alemão para que eu consiga então é, me comunicar né aprender um pouco da cultura é, socializar né então eu acho que é super importante que vocês é, coloquem como uma das é, metas né aprender um pouco da língua alemã para que vocês é, a participem né tenham uma imersão efetivamente na cultura do país. Então, eles ofereceram para mim, por exemplo, um curso, eu fiquei em Berlim e daí eu fiz o curso antes, inclusive, de começar o meu postdoc. Então, eu fiz quatro meses de curso, que foi intensivo no Instituto Goethe, foi maravilhoso. Eu lembro que nesses quatro meses, podem pensar assim, ah, só quatro meses? Mas nesses quatro meses eu já consegui escrever alemão. Né? Então, eu acho que é super importante, você já começa a se comunicar. E quando eu fui para Alemanha, eu praticamente não falava alemão porque eu nunca havia pensado em ir para a Alemanha, né? Então eu a princípio tinha pensado para os Estados Unidos e eu mudei é, repentinamente para a Alemanha, então eu não tinha tido uma preparação é, efetivamente em relação à língua. E esses quatro meses foram muito importantes para mim, tá certo? E, e quais são os benefícios, né? Se você está indo com sua família, né? Também existem benefícios que a Fundação Alexander von Humboldt ela oferece né, para os contemplados que é, estão indo com as suas famílias. Né? Uma outra característica que é bem interessante é que o Instituto que estará recebendo aquele pesquisador, ele também recebe é, um, um dinheiro que pode custear múltiplas coisas, né? algum reagente ou uma secretária, alguma coisa que seja importante né, para o recebimento daquele pesquisador no Instituto, né? Então, na minha época, eu lembro que o meu instituto recebia, por exemplo, 800, instituto na Alemanha, né? 800 euros por mês, né? Isso varia um pouco de área, né? Então, na, nas áreas, por exemplo, biológicas, é um valor de 800 euros. Né? E, bom, e você tem a oportunidade de fazer várias, então, como eu mencionei anteriormente, né? Que Alexander von Humboldt ele prezava bastante a questão da rede de contatos, né? entre os pesquisadores, né? Então a fundação ela mantém todas essas características. Então a gente tem, por exemplo, um tour, né? Aonde a gente viaja por 18 dias ao redor da Alemanha, podendo visitar diferentes institutos de pesquisas, né? E daí é muito legal, porque são muitos monte viajando juntos, conhecendo os institutos de pesquisas. Eu infelizmente nunca consegui participar, porque sempre eu tinha uma mostra que chegava na época do Aqui, bom, eu não sei se a Mônica caiu... É... Aí também, né? É, pois é, aqui também. Bom, não sei se a Mônica... Bom, é... acho que pelo visto... Acho que deve ter dado algum problema né, na internet da Mônica. Não sei se a gente espera uns dois minutinhos só para ver se ela volta, ou assim a gente, de repente, passa para a parte de perguntas. Alguma sugestão? Ana, Acho que Martela. pode passar. Acho passa que pode pergunta? passar. É, depois ela incorpora, já, para não, não quebrar muito. Não sei, é uma opinião. minha. Tá bom. Concordo. Eu acho que ela está de volta aí, Mônica fez? Não, ela tá aparecendo não, está aparecendo o tempo todo para mim ainda. aqui, Marcela. É, está travado. Bom, então a gente pode fazer dessa forma. A gente, então, passa agora para a parte de perguntas. E aí depois, acho que ela já estava bem no finalzinho, né? Daí depois ela pode comentar alguma coisa com relação a esse final, dessa parte do, do stage tour que ela estava comentando. E provavelmente ela ia falar desse, do, do alumni, né? Então... Bom, então, nesse momento, gente, eu vou parar de gravar para a gente poder fazer, ficar nessa parte de sessão de perguntas, né? poder perguntar e tudo. E também vou abrir todos os microfones, vídeos, para quem quiser também, pode abrir seus microfones, vídeos. Eu peço só para vocês usarem o recurso de levantar a mão, para a gente poder seguir uma certa ordem, tá? Então, obrigado. Ou pode também colocar no chat, quem preferir as perguntas. Né? De é, continuarmos a aplicar. Então, só quem recebeu o auxílio ele pode continuar aplicando né, para outros auxílios como o Luminar. Então, você pode aplicar, por exemplo, para equipamentos, você pode aplicar para ir para um congresso na Alemanha, você pode aplicar para receber um pesquisador para dar uma palestra ou fazer um, três meses de pesquisa no seu laboratório, por exemplo. Então, você tem aí também uma, re, uma grande gama de possibilidades de sponsorship né, para o alumni, tá certo? E eu gostaria de mostrar para vocês, né, muitas pessoas... É, Perguntam como que eu faço para encontrar o host, né? Então, vocês podem procurar em alguns lugares, como por exemplo na própria, no próprio site da fundação, onde vocês podem procurar pela rede de humbolteanos. Então, vocês podem ver o humbolteanos da área de vocês e pedir sugestões, né? Vocês podem per, é, procurar no site do Uraxes, como foi dito recentemente, né? Vocês podem também procurar é, no site, né, de várias instituições alemãs. Então, aqui vocês vão encontrar é, diferentes é, oportunidades, então vão conseguir encontrar diferentes pesquisadores. Então, é, a opção, né, a, pro, a possibilidade de encontrar pesquisadores para vocês é, efetivamente encontrarem um lugar para fazerem postdocs de vocês, vocês podem ter aí diferentes tipos de locais para é, procurarem. Né? E vocês podem entrar em contato com os rumboldianos, eu só gostaria de falar de dois outros programas, rapidamente. Nós temos o International Climate Protection Fellowship. Então, isso daí são para pessoas né, que já estão engajadas em projetos de proteção climática. Então, são pessoas que estão é, já engajadas em organizações não governamentais, é, trabalhando em administração pública. Né? Até o momento, nós tivemos nove brasileiros que receberam esse auxílio, né? E nós temos também o German Chancellor Fellowship, né? então esses são para futuros líderes, né? aí você tem vários países que estão envolvidos, e dentre eles a gente tem o Brasil. Eu conheci alguns é, German Chancellors é, do Brasil, lá na Alemanha, durante inclusive o período que eu fiquei lá participando do encontro anual. Para aqueles que quiserem um pouco mais de informação, né, eu aconselho que vocês escrevam para a Fundação Alexander von Humboldt, porque vocês terão... É, informações, eles vão direcionar vocês para o setor específico com relação à dúvida. Se vocês quiserem, por exemplo, saber se esse é o momento de aplicar para o auxílio da fundação, eles também recebem o currículo. Então, você pode enviar o seu currículo para esse e-mail aqui e eles vão te falar, está ah, no momento de aplicar, mas talvez valha a pena esperar um pouquinho, está certo? Eu também fico à disposição para vocês queiram lá. Então, eu acho que era isso que eu queria é, passar para vocês e fico aberta Há perguntas. E só mais uma informação: nós temos três embaixadores científicos da Fundação Alexander von Humbert, né, que substituíram, nós que estávamos anteriormente. Então, no Rio de Janeiro, nós temos o professor Marcelo Araújo, é, que ele está na Universidade também Federal do Rio de Janeiro, e ele também é professor da UERJ, da área de Direito e Filosofia. Nós temos a professora André de Camargo, que ela também é membro da Academia Brasileira de, é, de Ciência, né, ela está na USP. Né, na Universidade de São Carlos, e nós temos o professor Leonardo, né, que está no norte do país. Então, se vocês entrarem na página da Fundação Alexander von Humboldt, vocês também poderão entrar em contato com os embaixadores da Fundação Alexander von Humboldt, vocês também poderão entrar em contato com o Clube Humboldt do Brasil, que é justamente uma associação de alumni é, que nós temos de humboldtianos no Brasil, que é o professor Paulo Zoete, que está do norte do Brasil. Então, eu fico aberta a perguntas. Obrigada. Muito obrigada, Mônica, pela apresentação. Então agora, novamente, eu vou pausar aqui... É...